Salve, pessoal! Aqui é eu a do Aprova Sua Startup. Eu estou aqui com o Gervásio. O Gervásio ele é um empreendedor da área da saúde, trabalha com o pessoal da parte esportiva, tem uma expertise muito grande. Gervásio, dá um conselho para o pessoal de startup que está começando. Qual que é o mindset que tem que ser desenvolvido? Por que, que você está aqui no Legado Milionário? Por que você está investindo na sua cabeça e no desenvolvimento do seu negócio? Bom, Marco, é um prazer muito grande te conhecer tá sendo uma semana incrível, eu estou aprendendo com todo mundo, aprendi muito com você, é, me fez admirar e uma dica fundamental que eu dou para qualquer empreendedor é estar presente com pessoas incríveis, então busque pessoas que estão na, num outro nível, numa outra posição, e que você naturalmente você vai chegar naquele nível que você está almejando. Conta um pouco do teu expertise da tua área de atuação. Bom galera, eu sou médico radiologista, eu tenho especialização principalmente em radiologia é, na área do esporte. Eu trabalho hoje no Corinthians e sou consultor do São Paulo também. E, além disso, eu tenho duas clínicas de ressonância magnética e empresa de teleradiologia. Legal, muito legal, Gervásio. Obrigado pelas dicas aqui. Você quer fazer alguma pergunta pra mim? Ô Marco, é... Bom, eu sei que você é um cara de sucesso, você já teve resultados incríveis em várias áreas que você me contou e eu queria que você me falasse é... três principais características suas que te levaram a essa posição até esse momento. Bom, a primeira é enfrentar os medos, né? É, poucas pessoas sabem, mas eu sempre fui uma pessoa muito inibida desde pequeno. Era muito difícil falar com um conjunto de pessoas, principalmente esse contato assim pessoa a pessoa. E eu percebi que a melhor forma era dar um passo à frente e fazer, ou seja, enfrentar o medo. A segunda é que eu já tive revezes na vida, não sei se eu te comentei, mas eu cheguei a quebrar uma empresa, e eu fiquei com medo de investir. E aí eu comecei a perceber que as maiores lutas que a gente tem são na nossa cabeça. Enquanto a gente não vence essa batalha mental desses pensamentos derrotistas, desses pensamentos negativos, fica muito difícil da gente vencer. Mas é um processo gradativo. É igual exercício físico, sabe, Gervásio? a gente vai gradativamente fortalecendo a, a musculatura, só que no caso, vai fortalecendo a inteligência, vai ter, fortalecendo as faculdades é, mentais, de forma que a gente possa ir avançando e sempre crescendo. Legal, deixa eu fazer mais uma pergunta? Claro! O você, que, que você acha que ainda precisa desenvolver para alcançar ainda mais sucesso? Uma coisa só, se você pudesse escolher uma uma coisa que eu pudesse desenvolver mais, eu acho que é o que eu estou fazendo aqui. Encontrar pessoas legais como você, Gervásio, como todo mundo que faz parte aqui do Legado Milionário. Porque cada fragmento de verdade, cada fragmento de experiências que vocês viveram, ela se soma à minha e é uma forma de eu poder aprender com vocês e aumentar minha realidade e almejar algo que seja mais do que eu sou. Legal, Marco! Prazer eu te conhecer! Eu que agradeço, Gervásio! Muito obrigado! E sucesso para todos nós! Valeu, galera!